Primeiro, Tropa, eu quero que vocês saibam o prazer que foi estar com vocês nesses últimos sete anos. Independente do que aconteça daqui para frente, o nosso trabalho nas redes sociais, na internet, já foi feito. O povo que simplesmente vivia na escuridão, que não sabia o que era socialismo, comunismo, progressismo, que não sabia que o coletivismo, Destrói o indivíduo. O Estado existe só e somente só para manter aqueles que estão no poder com mais poder ainda. É, não é à toa que nos acusam de fake news, de mentiras, de que querem controlar a internet, regular o que é dito, porque não somos nós no topo da hierarquia. Até agora, o YouTube brocou aí, bloqueou o meu pagamento. E até agora não me deu uma resposta do porquê. Pode ser motivo, só Deus sabe. Esse mesmo Deus, que abençoou o nosso canal quando a gente levava na brincadeira, e se depender de Deus, eu vou continuar levando sério pro resto da vida. Agora, quem somos nós? Somos tão poderosos assim? Esse gabinete do ódio, cadê esse dinheiro dos bilionários que financiam? Destruíram canal após canal e o nosso é só mais um na fila do pão. Simplesmente isso, mais um que vai ficar para a história com pessoas que tentaram falar o que pensavam. Nós somos esses caras tão maus. Mas é quem tá com todo o dinheiro dos impostos. Quem hoje decide se você que está me vendo vai ter um aumento dos combustíveis, que diz que você é rico, você precisa de combustível. Eles esquecem que ônibus usa combustível, que moto usa combustível, o carrinho do ovo usa combustível, todo mundo usa combustível de alguma forma ou outra. Seja o frete dos produtos para chegar no seu supermercado, mesmo que você vá a pé, você também consome combustível. E é esses caras que vão decidir se você vai pagar mais ou vai pagar menos. Quem é que está indo para Nova York? Quem é que está com todo o dinheiro no bolso do brasileiro? Não somos nós. Então é por isso que eles precisam, como um mantra, nos destruir. É fake news, então daqui para frente as coisas só vão piorar. A entrevista aqui do ministro da Secretaria de Comunicação Social, o um desministro ministro diz que é melhor que haja lei sobre fake news. Então assim, mesmo não havendo lei nenhuma, nós já fomos completamente destruídos. Mesmo não havendo lei nenhuma, já fomos todos punidos, calados e censurados. Imagina como ficaria com leis, não é mesmo? Na entrevista, perguntaram. Há uma indefinição clara na legislação brasileira sobre desinformação. Qual a importância de o um Congresso votar o projeto das fake news? Desinformação. Quem é que informa? Só a Rede Globo. Qualquer pessoa que não seja eles é desinformação. Claro, não Ele respondeu. Esse é um debate que o mundo está fazendo. Estamos às vésperas de a Suprema Corte Americana julgar uma ação que pode mudar completamente o modelo comercial das chamadas Big Techs, como conhecemos hoje. É fundamental que o Congresso vote porque se não votar, ocorrem situações como que foi a criada na campanha eleitoral. O tribunal acaba normatizando por decisões administrativas com decisões judiciais pontuais. É melhor que haja uma legislação perene, debatida de forma ampla e que dê segurança jurídica para todos. Aí perguntaram, o governo pretende identificar e punir pessoas que produzam desinformação? Isso não extrapola as funções do executivo? O que estamos tratando é de conteúdo ilegal. Conteúdo criminoso. Claro, como é que pode ser ilegal se não há nenhuma lei sobre isso? Já é ilegal sem ter nenhuma lei, né? Por exemplo, a divulgação do link do remédio que não tem comprovação da Anvisa. A divulgação impulsionada de links de golpes na internet. Conteúdo homofóbico, racista, antidemocrático. Primeiro, tudo isso que ele diz aqui, qualquer rede social vai desaparecer com você se você tentar fazer algum discurso desse. Mas eles acham que precisam de lei, eles colocam lá homofóbico para misturar para parecer bonitinho. O problema aqui é o que é antidemocrático? É antidemocrático falar que o STF é um antro de corruptos? É antidemocrático falar que a gente tem um presidiário na presidência? O que é antidemocrático? É dar sua opinião de indivíduo. O único direito que você vai ter daqui para frente é ouvir a opinião do William Bonner. Eu disse, não é questão de opinião. Acho também que deveríamos ter uma distinção entre o que é conteúdo impulsionado e monetizado. Países da Europa estão caminhando numa direção em que, quando o conteúdo é impulsionado ou monetizado, deixa de ser tratado como opinião e passa a ser tratado como mídia. O poder judiciário já combate as fake news. O problema é que o processo do poder judiciário é lento e moroso. Você recebe no seu celular um conteúdo impulsionado de um link, que é um golpe para roubar os dados de sua conta bancária, e a plataforma não tem nenhuma responsabilidade? Mentira isso tudo, aonde que isso acontece? Mas os caras... é para te proteger. Beleza. Hoje o mundo inteiro está definindo uma lei sobre isso. Não tem motivo para o Brasil ficar de fora. Como fazer isso sem coibir a liberdade de expressão e intimidar críticos do governo? Não estamos tratando de opinião, pelo contrário. Temos que estimular a liberdade de crítica, a liberdade de ação da oposição. Somos totalmente contrários a qualquer tipo de regulação de opinião de liberdade de expressão. O que estamos tratando é de conteúdo criminoso e ilegal, certo? Porque é monetizado, então não é mais opinião, segundo ele. Então ele não está contra opinião, obviamente. Ele está contra a mídia é uma verdade meu Deus alguém consegue entender que a gente tem de ladeira abaixo a gente vai se tornar uma distopinha do inferno mano será que ninguém consegue entender isso certo eu tô maluco aqui ele tá travando esse site porcaria da Rede Globo aqui meu Deus integrantes do PT e o próprio presidente ainda chamam de golpe o impeachment de Dilma Rousseff cancelado pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal qual é o intuito de insistir nisso é uma disputa de versões sobre um fato histórico. Estamos convencidos, e a vida demonstrou isso também, que na realidade houve um processo de quebra de legalidade democrática que envolveu o afastamento da Dilma, a prisão do Lula, condutas e procedimentos da Lava Jato. Qualquer pessoa minimamente informada no Brasil sabe que na realidade se tornou uma decisão de caçar a Dilma e depois de procurar um motivo. Vamos disputar essa narrativa. Ah, sim, porque para eles é narrativa, é opinião. Você contar uma fake news e mudar a história. Simplesmente a opinião deles, mas você chamar qualquer um deles de corrupto e antidemocrático, claro. Essa postura gera um constrangimento para a aliança com o MDB, um importante aliado do governo. O MDB conhece a nossa posição sobre assuntos, jamais foi objeto de debate para a construção da aliança. Lula prometeu buscar a pacificação em seu governo, porque o presidente tem atacado o ex-presidente Jair Bolsonaro, resgatando a ideia de herança maldita, e o presidente do Banco Central, Campos Neto, por causa de altas nos juros. Ele fala assim, pacificação não significa cumplicidade com impunidade. No meio desse processo tivemos o 8 de janeiro, que representou uma tentativa organizada, financiada por setores antidemocráticos que tentaram derrubar o governo e dar um golpe no Brasil. Queremos dialogar e pacificar o país a partir do compromisso com a Constituição e a democracia A questão dos juros é uma opinião do presidente, que tem todo o nosso respaldo e nosso apoio. O presidente do Banco Central está sujeito a críticas. A chama deles são críticas, certo? <risos> para nós é fake que Deus... Achamos que a questão dos juros é central para que o país possa tomar o mínimo de crescimento necessário para gerar emprego. Lula disse que é preciso tirar os mais bolsonaristas escondidos e infiltrados do governo. Ainda há um clima de desconfiança. Defendo que pessoas que exercem posições de comando como secretários, diretores, que respondem por órgãos estratégicos e tiveram no governo Bolsonaro, não permaneçam nas suas funções. Acho que por questão ética deveriam pedir demissão. Já deveriam ter saído. Se não saíram, deveriam ser exoneradas pelo simples fato de serem da oposição. Né? Meu Deus do céu. A empresa Brasil de Comunicação, de quase meio bilhão de reais, Desculpa, criado no governo Lula, tem audiência limitada e gerou um custo de quase meio bilhão de reais para os cofres públicos somente em 2022. Esses recursos não poderiam ser direcionados para outra finalidade? A EBC é mais que uma TV pública. Temos a Agência Brasil e parcerias com TVs comunitárias, universitárias, que garantem a vinculação de um conteúdo muitas vezes não tem um objetivo comercial. A EBC tem papel importante como uma empresa pública de comunicação e queremos aprimorar o trabalho dela. A manutenção do espaço de produção de conteúdo público é fundamental para o governo e para a democracia. É tudo pela democracia, gente. Eles vão censurar completamente a internet, vão dizer o que é verdade e o que não é verdade, mas é tudo para o seu próprio bem. É para a nossa maravilha que eles precisam fazer isso. Será que eles estão em total desespero? Porque a verdade é o seguinte, se a gente continuar falando, se a gente continuar se expressando, dando a nossa mídia porque é monetizado, não sei o quê, Agora não vai ser mais monetizado, não é mesmo? Se a gente não pode nem receber dinheiro, eu volto a ser opinião. Eles querem a todos os custos nos destruírem. E cabe a você que está me vendo permitir isso. Se dependerá de vocês, né? vamos descobrir nos próximos dias a sobrevivência dessa direita é só isso que eles têm tanto medo porque esse foco única coisa que eles falam de censurar as redes censurar as redes as fake news as fake news as mentiras as mentiras e eles podem chamar de golpe qualquer coisa eles podem falar o que eles quiserem que aí é opinião será que ninguém entende o quão perverso é isso deixar para que essas pessoas que dominam todo o dinheiro público todo o poder público dizer o que é verdade o que é mentira ah, tempos obscuros escuro estão chegando. E eu queria agradecer por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, cara. Quem sabe o que vem pela frente? Enquanto isso, né, para ajudar o nosso canal a sobreviver à censura, apoie a nossa sétima rifa, tá? Rumo às 200 rifas compradas. Concorra a 700 reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.